Respeita o pai e a mãe Um destaque da feira são as apresentações culturais que acontecem no palco principal, todos os dias perto do meio-dia. Hoje foi a vez do projeto Todo Sentimento do curso de música. Que a música é feita para conectar, né? Hoje a gente quis tocar músicas tanto... É, que trazem uma alegria, trazem um, um ânimo, quanto também músicas para trazerem reflexões, né? que é uma coisa que a gente acha também que é uma função aí da arte no geral. Até agora o público tem gostado, né? eles têm aplaudido, têm curtido, têm participado. A música tem um papel muito importante e a dança também. Durante os quatro dias de feira, a prática, a Agência Experimental de Relações Públicas, organiza um flash mob, que anima alunos, professores, expositores, ninguém fica de fora. Assim, a gente sempre puxa, a gente coloca a música ali, puxa todos os visitantes, os expositores, para ter um momento de descontração, assim, sabe? Que é para mostrar que a faculdade, além de ser um lugar assim, de ensino, que te agrega muita coisa, também é um lugar que você pode ser feliz, se divertir um pouco. Então, daí a gente faz esse, esse momento assim, mais descontraído para a galera.